Quero entender, o torraça Tu sais daqui da banda... Uh, qual foi o ano? 2015. Ok. Tu sais daqui, nessa altura, uh, em cima de uma situação Ei, conflituosa. Muito conflito. Já, já, já está resolvido? Bem resolvido. Por quê? Porque eu estudei direito. Estudaste direito? Claro. Concluíste? Não, ainda não. Uhum. Eu comecei a estudar Direito na, no Gregorio Semedo, uhum. depois fui estudar na, na... Como é que é? Aquilo que está ali no... na muito perfil. Independente? Independente. Uhum. Cheguei até o bacharelado. Mas eu aprendi uma coisa, uma das técnicas do Direito, não é isso? Uhum. Ou do Direito. Um réu não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Uhum. E o crime do caso Xindungo, que eu tinha participado com a minha label, já foi arquivado. Okay. Tanto é comigo, eu eu já estou tá aí, estou tudo bem, está tudo arquivado. Mas tu, tu vês para a banda porque o crime já, ou seja, o caso é, já, já está arquivado? Não, eu cheguei muito antes. Uhum. Ou só quando eu cheguei aqui... 16, 2016, Edu tava vivo, Edu faz amnistia. Amnistia, todo, todo crime que não tem, mais de 8 anos, mais de 10 anos, yeah, tão tudo tá, tá tudo tio. Uhum. Então eu chego, mas quando eu chego aqui, eh, puta que eu pare, cadê o dinheiro? Eu disse, não vou ficar aqui, uhum. vou, na, vou, na, vou na terra do Tuçã, Quero nascer, quero ter tu, filho. Tu, antes de sair daqui, uh, antes de, dos Estados Unidos, aliás, estavas em Portugal. E yeah, é, é, é, é verdade que em Portugal estavas a ser perseguida por, por causa desse assunto? Em Portugal não estavas a ser perseguida. É o que eu não eu não gosto de quando estou num local e as pessoas ficam de tipo... E eu ia no DOCS o povo falava nianete, essa nenete, essa nenete. Do caso de não gosto de nada, vou dar na França. Bransa nada vou dar em USA, Basei em USA uhum. não não gosto de quem me olha assim de uma maneira estranha, you know? Uhum. É mais ou menos por aí. Não. Nunca me perseguiram mesmo aqui. E yeah. yeah, fazer fazendo uma toda chovotissa aqui, mas o manjo vai para grande. A tua proteção é maior? É maior. Ótimo. Yeah. Agora ir para os Estados Unidos. Bem, o que, se, o que se diz é que não é fácil entrar nas terras do Tio Sam. Yeah. Né? Como é que tu consegues? É uh... pa. Chega lá e atenção, tu chegas lá Isso e aqui te estabelece, estabelece. Exato, temos aqui a comida. Uh... Eu gosto boi de comer, Fly. Vamos, vamos comer juntos, estás à vontade. Epa, que... é, eu, eu vou tirar. Cá, eu posso te ajudar. Eu vou tirar este aqui, no, you não know. vamos também comer. Espero que não seja aqui ah. com o maciabos assim envenenados. Não, não está seguro, eu até vou provar para te deixar mais segura. É mais ou menos segura. Este eu posso provar, não, não te é? preocupes. é boi? Gosto, gosto. Uh, normalmente esse é o nosso prato habitual aqui no programa. ah é A não ser convidado que alguma outra coisa. Não, esse mambo é mesmo. Você é bacongo? Uh, sou também. Em é norte uh, Norte sul, mistura. Tá bom. Pai, pai norte, mais sul. Ok. Hum. Olha, o flag já está a comer. Então se alguma chobotice está aqui mal. Vamos acontecer os dois. Epa, não, não, não pode. Tá também. Mas olha se acontecer uma merda, a internet da banda vai perder muita coisa, se não acontecer algo. Não, mas também não pode. O gelo o Panda, ele lhe o Panda. O Panda tá numa outra vibe, ele tá numa vibe, like... Yeah. Fala o que você tem que falar, a liberdade de expressão, sem, claro, né? Desrespeitar a autoridade, porque hoje a autoridade me disse que tem que vir no, no coisa não, Na eu E eu estava para vir para aqui. Uhum. Eu disse: não, é autoridade. E, uhum. you know, uhum. porque eu sou da lei. Como é que uma pessoa da lei não cumpre a lei? Uhum. Isso é falta de respeito. Isso é muita. E, you know, Exatamente. eu vou para lá. Vamos olha, comer. Olha, deixa-me só também deixar aqui um ponto na net sobre aquilo que é o nosso podcast. Neto, eu hum. sei que tu recebes estrelinhas no, no Instagram. Nós aqui também recebemos doações. Hum, hum. E para ti, acaba de entrar no YouTube, eu sou agora que estou atento. Se tiver mais algum pessoal, fiquem atentos, porque nós queremos ver a Neto a sair daqui com muito dinheiro. Temos muitos fãs Tem dela. Tem mesmo aqui. que me dá dinheiro, porque essa filha da puta roubou mais de mil dólares. Me arrependi. O único banco que eu fiz. É que eu comprei morragem na América Uau. e dei entrada na minha casa, a casa para os meus filhos. Uau. Foi bom, porque se eu quisesse desaparecer aqui, essa vacuna a me deixar mesmo é. na ruína. Olha, para neto, o Leo Madaleno, <coughs> a partir do YouTube, manda 5 euros. É a primeira adoção que eu noto aqui. Cadê o especialista para apontar isto? Já apontei, já apontei. Boa, começa já a apontar aí.